Salve, salve, e, literalmente temos que nos salvar esse ano, pois segundo Nostradamus, vem bomba por aí. O famoso vidente francês Michel Nostradamus previu na sua época em seu famosíssimo livro Profecias que este ano seria um ano nada fácil na Terra. A intenção desse vídeo é apenas alertar as profecias para fins de análise. Depois também vamos falar do famoso jogo The Last of Us, que lida com zumbis. O jogo é inspirado em um vírus real que existe no Brasil. Também vou falar aqui do Pentágono e seu polêmico plano para um apocalipse zumbi eventual. Sim, o Pentágono tem um plano para isso, um plano emergencial. Antes, só quero te dizer que quem tentar invadir aqui o meu bunker vai ser comido por crocodilos e piranhas que eu coloquei em volta no lago. Mas você ganha 50% de passe livre em se inscrever no meu canal e compartilhar o vídeo também dar seu like. Mas calma aí, antes que você decida fugir para as colinas, eu quero te falar que às vezes a profecia nem sempre ocorre exatamente como está no livro. Também há a chance de ocorrer alguns anos à frente, mas que geralmente ocorrem. Isso é um fato, pelo menos com um o famoso vidente francês Nostradamus, que ficou famoso apenas séculos depois da sua morte, por prever previsões que aconteceram de fato. Nostradamus usava os conhecimentos de alquimia avançada para prever o futuro. Não se descarta também até contatos superiores com espíritos. Nostradamus escreveu, o mundo chegaria a sua destruição total, com ataque de zumbis, e meteoros na terra era só que nos faltava não é em profecias o seu livro mais famoso há ainda indícios de que ele pode ter previsto a pandemia de coronavírus para este século segue a sua fala a grande causa que as novas eras chuva sangue leite fome ferro e praga e o fogo do céu é visto uma longa faísca correndo no céu, vê-se fogo. É um longo rastro de faíscas. Esta é a fala oficial de Nostradamus. E todos os estudiosos concordam. A interpretação correta é uma chuva de meteoros violentos sobre a Terra. Mas será que essa catástrofe terrível irá acontecer mesmo esse ano? Ou no ano seguinte? Para saber isso, vamos analisar corretamente. Ainda analisando fome e praga segundo Nostradamus podemos analisar que são dois termos lógicos pois a praga vem com a fome ferro e sangue falam de uma possível guerra sangrenta no mundo talvez devido à fome causada no mundo aí vem a guerra é uma pista possível mas aonde os zumbis nisso tudo zumbis também se encaixam em sangue fome e praga e por coincidência ou não temos o coronavírus no mundo a todo vapor com mutação nova e também por coincidência ou não, jogadores de Resident Evil encontraram uma conexão forte entre Resident Evil e o surto do coronavírus. O laboratório de pesquisa biológica em Wuhan na China tem um logotipo que se parece exatamente com o logotipo da Umbrella Corporation de Resident Evil. No jogo ela é quem espalha o vírus proposital Talvez você se lembre da famosa profecia maia do fim do mundo, dizendo que o mundo iria acabar em 12 12 2012. Profecia feita vários séculos antes pelo povo maia, que desapareceu misteriosamente. Um povo que viveu séculos antes e que profetizou que o mundo iria acabar em 2012. O que você não sabe é que Nostradamus também previu o fim do mundo para 2012, porém nada aconteceu. Estariam então eles mentindo? Hoje avalia-se diferente, se avalia que o mundo não necessariamente iria acabar em 12 de 12 2012, mas sim que o mundo nessa data em diante iria entrar numa reta final para o seu fim. Agora, sobre o famoso jogo The Last of Us mostra a humanidade atacada por um fungo mortal que torna todo mundo em zumbis. Na vida real, no entanto, zumbis estão longe de Hollywood, na verdade a maioria dos fungos zumbis estão aqui mesmo, no Brasil. Existe um fungo único no Brasil que ataca apenas animais como formigas e vespas, também besouros. É um fungo mortal para insetos capaz de controlar atitudes desses insetos pequenos, deformando-os exatamente iguais a zumbis exatamente como os zumbis que fazem em The Last of Us, mas com humanos. No caso das formigas, em duas semanas o inseto já está totalmente infectado e o fungo passa então a controlar o inseto até sua morte, e é brutal. Nostradamus, o vidente mais famoso da história, ficou famoso apenas séculos após sua morte, justamente por prever previsões que de fato aconteceram no mundo, inclusive no século 20. Nostradamus, para esse século, fala em aço, sangue, praga e morte. Mas será que há realmente base teórica para dizermos que isso pode ocorrer no mundo? Ou será apenas exagero dele? Pessoalmente, eu pelo menos não gosto nada da situação atual. Coronavírus a todo vapor, uma mutação cada vez mais letal, e várias vacinas estão surgindo de vários laboratórios diferentes. O receio geral é que as vacinas misturadas passam a ter um efeito adverso no organismo, e ao invés de curar, provocar o organismo, tornando-se então um vírus letal. Essa parece ser a preocupação geral de quem não vai tomar a vacina mas queremos recomendar que você siga a orientação da OMS. Os americanos do Pentágono, pelo menos, parecem que têm um senso de humor maior do que brasileiros. Você sabia que o Pentágono tem até um plano oficial para Apocalipse Zumbi? Este plano estratégico detalha como os militares terão que agir no caso de um ataque zumbi total ao país. A nota afirma, no entanto, que apenas um exercício de simulação e treinamento e alega que não seria ameaça para o país porém pentágono afirma que o documento é real para militares americanos uma praga zumbi não seria problema segundo eles já que eles possuem um grande arsenal bélico mas e se a coisa realmente sair fora do controle então bem você pode já meter a bala pois será a opção necessária para acabar com seu zumbi favorito. Mas será que podem de fato nos obrigar a tomar a vacina? E se o surto do coronavírus piorar? Deixa sua opinião aí. Muitos não têm essa vontade de tomar a vacina. Pelo fato de a vacina não ser de total eficácia no organismo e também pelo fato da sua imunidade não durar para sempre. Ou seja, uma reincidência de vacinação ou de infecção, poderá ser necessária para sempre, enquanto durar o coronavírus. Mas será que esse ano vai ser mesmo catastrófico? Como previu Nostradamus, Baba Vanga, a Bíblia, o Oráculo Sibilina, entre outros famosos profetas? Se inscreve no canal aí se gostou. Também compartilhe o vídeo e deixe seu like.